Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ferrarese, sou professor de matemática do IFSP Campus Capivari. E agora em 2023 vou coordenar um projeto que é Cine Clube Bate-Papo Federal, Zenir Campus Reis. O objetivo do projeto é estudar temas relacionados a direitos humanos e cidadania e utilizar o cinema como um recurso didático para essas discussões. Durante o projeto a gente vai precisar de dois bolsistas, durante sete meses vão receber a bolsa, uma dedicação de 10 horas semanais. A contrapartida é uma bolsa no valor de R$ reais por mês. E aí qual é o trabalho do bolsista? O trabalho do bolsista é a catalogação dessas VHS que o campus recebeu como doação. É realização de pesquisas sobre cinema, direitos humanos que envolva né, a organização. E também a gente vai ter alguns debates, sessões de bate-papo com os alunos. Deve ocorrer em torno de uma vez por mês. É, o público que a gente está procurando como bolsista, preferencialmente são alunos do superior ou do concomitante, mas todos os alunos não ingressantes podem participar da inscrição. As inscrições vão ser feitas no site do campus de FSP, campus capivari, entre 6 e 16 de fevereiro. Participe e venha com a gente participar desse projeto.